Oi, quando a gente fala de meio ambiente, é preciso considerar que existem gradações nessa fala. As ciências ambientais, elas são amplas, aliás, são um, um conjunto de disciplinas ligadas ao meio ambiente e às ciências que buscam entender o mundo onde a gente vive. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente precisa considerar camadas ou gradações. A gente tem um costume, ou é cultural ou psicológico, quando a gente fala de meio ambiente, a gente logo relaciona isso com o mar, com cachoeira, com montanha com animais, com árvores, com plantas e isso tudo está do lado de fora e quando a gente vai chegando perto da nossa casa, por exemplo, entra uma zona cinzenta que a gente não sabe definir direito, não tem muito claro, os nossos pets, cachorro, gato, eles fazem parte da casa ou fazem parte do meio ambiente? Né? Onça é meio ambiente, capivara é meio ambiente, gato e cachorro. Então tem uma zona cinzenta e aí entra dentro de casa. Dentro de casa a gente já não enxerga normalmente como meio ambiente. Está dentro da nossa casa. Então vê que tem aí uma gradação, tem uma pele, tem um limite entre o dentro e o fora. E quando a gente considera a nossa casa, o meio ambiente está fora. Normalmente não está dentro. Mas internamente existe um ambiente. Existe o um meio ambiente da casa, do interior da casa. E essa gradação não para por aí. Olha só, se a gente pensa a casa e a cidade, então a casa dentro da cidade, o limite se expande e aí o dentro da cidade vai até os limites da cidade, a partir de onde já é zona rural. Os ambientes se diferenciam e aí o ambiente da cidade, formado pelas ruas, pelas casas, pelos bairros, pelas indústrias, pelos comércios... Ele se contrapõe, é uma unidade autônoma dentro do território. Então, dentro da cidade é uma coisa e fora da cidade é o campo, é a mata, é a agricultura, é a pecuária. E se a gente expande ainda mais a nossa visão e pensa em termos de uma região ou de um continente, a gente tem dentro do continente e fora do continente. Se a gente expande um pouco mais, a gente tem dentro do planeta, o que faz parte do planeta, e fora do planeta. Então, esses níveis de entendimento, esses níveis de consciência, lançam a gente o tempo todo nessa, nessa viagem entre dentro e fora. E à medida que a gente vai expandindo, a gente vai percebendo que o dentro e fora existe em determinados limites, em determinados níveis de percepção. Em outros, não. Então, dentro de casa é diferente de fora de casa. Mas quando a gente chega numa cidade, aí o fora de casa já está dentro da cidade. Então aquela separação inicial de casa e cidade, ela se perde um pouco, porque fora da casa você está dentro da cidade. Fora da cidade você está dentro de um território mais amplo, que inclui o rural. Fora desse ambiente, você está dentro de um continente. Percebe que, que vai tudo se alinhando? E aí a gente volta para dentro de casa, porque tem outros ambientes que a gente pode pesquisar. Eu, por exemplo. Ou você, por exemplo. O limite entre você e você. E o ambiente da tua casa é a tua pele. De maneira que aí também tem um dentro e tem um fora. Fora de você, a sua casa. Dentro de você é todo um outro universo que a gente pouco conhece. Porque é um universo de emoções, de pensamentos, de sentimentos e mesmo um universo físico. Né? de digestão, de respiração, de batimento cardíaco. E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai entendendo também a possibilidade de que a minha casa, ela não precisa estar separada da cidade. Posso pensar a minha casa de uma maneira mais integrada à cidade. O um ambiente interno integrado ao ambiente externo. Mas a cidade também, a gente não precisa pensar a cidade como uma estrutura que é completamente diferente do fora, da zona rural. O ambiente urbano pode também ser planejado e pensado de uma maneira mais integrada com o ambiente rural. Isso a gente está começando a pesquisar como é que a gente faz. Porque historicamente a evolução da sociedade humana a gente foi se fechando em cidades para se proteger dos elementos lá fora. Ou uma tribo que, que vem atacar, né? ou enchentes, ou chuva, ou frio. As nossas casas são assim também. Então, não significa derrubar as paredes, mas significa a possibilidade de buscar maior contato e inter-relação, maior conexão entre o dentro e o fora. A mesma coisa acontece com a gente de buscar uma maior conexão entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Trabalho por uma vida ou para várias vidas. Então veja, se a nossa casa mantém as portas todas fechadas e a gente isola a nossa casa, com o tempo o que está dentro morre, porque deixa de receber alimentos, deixa de receber água, deixa de receber energia, porque está tudo fechado. E aí o que a gente faz? Abre as portas para que o fluxo se restabeleça, para que a gente possa iniciar uma troca com o meio exterior. Então a casa sozinha, fechada, isolada, perdendo o contato com o exterior, essa unidade autônoma ou esse organismo chamado casa morre. E o que está dentro dela também. E aí o que a gente faz? A gente abre a porta, destrava a porta para sair, sair para o sol, sair para o contato com o exterior. Essa troca com o exterior chama comércio. Eu tenho algo que serve lá fora e eu pego algo que me serve lá de fora, aqui para dentro. Troca. Se a gente não abre nossa casa para as trocas, a nossa casa sofre. Se a gente não abre a cidade para um ambiente de entorno, a cidade morre, porque toda a comida de uma cidade vem de fora. A energia vem de fora, em sua maior parte. E a gente leva para fora produtos e serviços que, que são produzidos na cidade. Outra vez, a troca. E exatamente a mesma coisa com os indivíduos. A gente precisa dessa troca. O tempo todo. Em outras palavras, a gente precisa da chave para abrir as portas de nós mesmos para que essa troca com o exterior aconteça. E nessa troca, a gente dilui um pouco essas barreiras que a gente vai criando, que são barreiras emocionais, pensamentais, sentimentais e mesmo físicas, de se isolar do outro então é uma questão de, de saúde, de bem-estar, a gente buscar as possibilidades de fazer as aberturas internas necessárias, e isso exige um mergulho profundo dentro da gente mesmo, para ir tirando aqueles lixos, aquelas amarras e, e, e botando isso para fora, fazer uma limpeza interna, né? abrir as portas, abrir as janelas, para que essa comunicação se restabeleça e restabeleça o fluxo de vida, sem ela, a gente perece. Faz sentido? Mesma coisa, uma casa com ambiente de entorno, com o quintal. Mesma, ca... mesma coisa, casa e o quintal, com o espaço da cidade, com o espaço urbano. Mesma coisa, o espaço urbano com o espaço rural. Então, daqui para frente, o que a gente vai tender a buscar, eu acredito, seja um alinhamento maior entre eu, minha casa, minha casa, o bairro, o bairro, a cidade, a cidade, o território em que ela está, o território até o planeta. Esse alinhamento pode colocar a gente em sintonia entre o dentro e o fora, entre o ambiente interno e o ambiente externo. É um desafio. Legal! Forte abraço!